Olá, alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula da disciplina de leitura e produção de texto. Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre competência de leitura, o que significa ser um leitor competente. Vocês já devem ter percebido, pela leitura dos textos que estão disponíveis aí na unidade número 1, que ler um texto é muito mais do que decodificar aquilo que está escrito, decodificar a língua. Para a gente ler um texto com eficiência, com competência, a gente precisa dar sentido a esse texto. E é o leitor que vai fazer isso, é o leitor que vai dar sentido àquilo que a pessoa que escreveu o texto é, tentou fazer. Então, né, existem algumas é, condições para que a gente consiga ser um leitor competente. A primeira delas né, é que a gente precisa, então, enquanto leitores, criar hipóteses de leitura. Então, quando a gente vai ler um texto, a gente vai... Criando hipóteses, fazendo antecipações do conteúdo e, principalmente, a gente vai depreender, né? a gente vai conseguir compreender aquilo que não está explícito no texto. Nós vamos ver um pouco mais para frente que o texto ele nunca é totalmente explícito, porque seria impossível a gente fazer isso né? se o autor, se a pessoa que escreve, tivesse que explicar tudo aquilo que ela está querendo dizer no texto, esse texto teria uma dimensão gigantesca. Então, muito do conteúdo que está no texto, ele precisa é, ser é, é, depreendido pelo leitor, ele não está explícito, né? Exige de alguns conhecimentos que o leitor tem, extratextuais que vão auxiliar nessa compreensão. Bom, para a gente ser um leitor competente, né? o que, que significa ser um leitor com competente? É aquele leitor que vai conseguir dar sentido àquele texto, dar significado ao texto. Ou seja, é um leitor que vai conseguir interpretar tanto as informações que estão explícitas quanto as informações que estão implícitas no texto. Vai conseguir enxergar né, aquilo que não foi escrito, mas que está, de certa forma, é, colocado ali no texto de forma implícita. Segunda condição para que a gente consiga ser um leitor competente é confrontar esse texto com a realidade. O texto só vai fazer sentido para você se você conseguir usar aquilo, né? É, é, interpretar aquilo que está escrito e conseguir relacionar isso com a realidade, com o mundo em que você vive. Outra condição importante é a gente filtrar as ideias. Então, o que nesse texto é importante? O que nesse texto me interessa? O que nesse texto eu consigo relacionar com aquilo que eu estou estudando, com aquilo que eu quero aprender ou com a informação que eu estou buscando. Nem sempre tudo aquilo que está no, no texto nos interessa. Então, um leitor competente é aquele que consegue, consegue filtrar um texto, especialmente no espaço acadêmico, quando a gente vai ter um volume de textos muito grandes para ler, a gente precisa ter essa capacidade de filtrar as ideias, filtrar as informações que estão no texto. Outro, é, outro é, importante passo né, para a gente conseguir ser um leitor competente é que depois da leitura a gente consiga compartilhar as ideias que estão naquele texto. Ou seja, a gente vai dizer se a gente concorda ou não com o autor, se a gente concorda com a maneira como aquele texto foi escrito ou não, e a gente consegue, então, a partir daquela leitura, criar né, uma ideia própria a respeito daquele texto, né, criar a nossa interpretação e compartilhar isso com outras pessoas. Ou seja, aquele texto foi útil para a gente de alguma forma. É, segundo a Débora Costa e a Cláudia Salsis, Escrever escreveram uma mão importante né, de redação acadêmica, né, de leitura e produção de texto na academia, é, para a gente fazer todos esses, esses passos, né, a gente conseguir fazer essa leitura competente, a gente vai precisar de três conhecimentos básicos. Então, o um leitor competente é aquele leitor que tem conhecimento de mundo, conhecimento linguístico e conhecimento interacional. São três conhecimentos importantes. Vamos lá para o que significa cada um deles. Primeiro, conhecimento de mundo. Né? Conhecimento de mundo são as nossas experiências, a nossa bagagem. Todos nós temos conhecimentos que vamos adquirindo através da, da nossa vivência mesmo, da relação com as outras pessoas, da observação da vida, da escola, né? das instituições, nós vamos adquirindo esse conhecimento durante toda a vida e vamos construindo nossa bagagem. Essa é a nossa bagagem de conhecimento de mundo. Quando nós vamos ler um texto, quando nós vamos estudar, quando nós vamos buscar informação, esse conhecimento de mundo vai ser fundamental para que a gente consiga é, aplicar ele no texto e compreender esse texto com eficiência. Segundo conhecimento importantíssimo para a gente conseguir ler é o conhecimento linguístico. Afinal de contas, para a gente decodificar um, um uma língua, a gente precisa conhecer essa língua. Então, precisamos conhecer o significado das palavras, precisamos ampliar o nosso vocabulário, né, compreender algumas palavras e aí os dicionários né, ajudam muito a gente. A, muitas vezes a gente não conhece o significado de algumas palavras, a gente precisa buscar, né, a gente precisa ampliar esse conhecimento é, linguístico. Terceiro passo, é, terceiro conhecimento importante para gente, a gente compreender um texto é o conhecimento interacional. O conhecimento internacional está relacionado à compreensão de para que aquele texto serve. Então, quando eu olho um texto, eu preciso compreender. Ah, esse texto ele está querendo me passar uma informação, esse texto é um texto jornalístico, esse texto é um texto publicitário. Qual é a intenção do autor com aquele texto? Ele está querendo me convencer de algo? Ele está querendo é, mostrar algo para mim, me passar uma informação. Então, esse conhecimento interacional dos gêneros literários né, e as suas funções, dos gêneros é, textuais, desculpe, das suas intenções, é fundamental para que eu compreenda o texto. Vamos para um exemplo, um exemplo prático. É, se eu estou aí na, na rede social, né, que hoje é o lugar onde circulam né, as publicidades e boa parte daquilo que a gente lê, se eu estou lá né, na, no, no, na internet na rede social e eu vejo um anúncio de um restaurante japonês. Ok, vi esse anúncio, eu preciso vou ler esse texto, vou interpretá-lo. Primeiro, vou acionar meu conhecimento de mundo. Eu, para eu compreender esse texto, eu preciso saber o que é um restaurante e o que é um restaurante japonês, né? Então, um restaurante é um lugar onde a gente vai para comprar comida, né? Comer. E um restaurante japonês, então, seria um lugar onde serviria comida japonesa. Preciso saber o que significa comida japonesa. Segundo Conhecimento para eu compreender ali, né? então, esse anúncio é o linguístico. Né? Então, provavelmente nesse anúncio vai estar lá algumas palavras como sushi, sashimi, que são palavras aí que se referem a comidas típicas japonesas. Então, se eu não sei o que é um sushi, se eu não sei o que é um sashimi, provavelmente eu vou ter dificuldade para interpretar esse texto. Vou precisar buscar essa informação, pesquisar e descobrir que são comidas típicas japonesas. Terceiro conhecimento interacional conhecimento é a compreensão de para que, que serve esse anúncio. Então, eu olho aquele texto e sei que é um anúncio publicitário. Um anúncio publicitário é um texto que tem a função de me convencer a consumir algo, não é? Então, nesse caso, esse anúncio está tentando me convencer a frequentar esse restaurante, a ir até esse restaurante. Então, eu uno esses três conhecimentos e eu consigo, a partir deles compreender esse texto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. E aí, nos vemos na nossa próxima videoaula. Até mais!